No um primeiro momento, pareceu que coworking era sinônimo de inovação. E o que nós vimos é que começam a aparecer os excessos. De um lado, alguns coworkings que começam a ser hiper procurados e aí na verdade aquela equação do tipo eu sou um empresário autônomo ou eu tenho uma pequena equipe ou eu tenho uma startup eu tô buscando esse lugar porque é um lugar que eu consigo estar bem instalado sem ter que ter uma estrutura própria ou seja estou encontrando uma estrutura mais pronta para lançar um negócio rapidamente deixa de ser verdade porque eu estou falando isso alguns coworkings no brasil por terem ficado famosos ficaram absurdamente caros então começam e contra esses princípios do que a gente viu na primeira onda dos comentários. Segundo, muitos coworkings foram lançados, então, tem cidades que têm uh, muitas salas, muitas posições sobrando.